Ai <risos> credo! <risos> <risos> Ridícula! Carai, coisa boa, mano! Muito bom mesmo! 5, 6, 7, 8, Madame Forellain! acordar para gente <risos> cara olha que surreal a gente tá indo sabe a de hoje a gente que tem beleza a o gente esconde, esconde entendeu fazer os nossos cabelos pintar os pelo de onde será esse Babado, Circus Hair, Circus galera. Hair. O Rodrigo, esse super cabeleireiro, que vai colocar a mão nas ursas e deixar elas muito coloridas. É uma parceria, obrigado. Adoro o trabalho deles. A gente é um Foi bom. muito maneiro. E também eu e a pra lá agora. Vamos muito lá, vamos lá, que a gente vai sair bem palhaçona de lá. <risos> Olha que gênio esse lugar, gente. Ah! Ó <risos> o Bisla que tá recebendo a gente já na entrada. Bom dia, estranhas! Tudo bem? E aí, viada? O que, que você vai fazer preparada? hoje? Preparada? Eu tô bem preparada já. Vamos dar um rolê? Bom. Menina, tudo bom? Olha gente, que legal, Agora é a vez da gorda Tá lá trocando referências com o Rodrigo Pra ver o que ela faz no cabelo da hora Rodrigão aqui, a Razane. Rasani é muito né? Yohan? Oi? Não, mas é Você conhece Yoha? Não. <risos> Yohan? Não, quem é? Yohan é um cantor. tem uma música chamada Rasani. O Rodrigão tá picotando o meu cabelo, presta atenção. Olha os caminhos de rato, labirinto de rato. Olha o pessoal, <risos> Olha a outra gorda ali, ó, besona. Agora é a vez da gorda. Fica toda blonde. Olha ela, já tá cheia de descolorante. Tá o pagode aí. <risos> e ela vai meter na barba. Que babado. Vai ficar legal, Bíblia? Para. Para, demorou. Olha a gorducha. Vai ficar um escândalo, ó. Uh! E tonta, tonta, tonta. Não se mexe muito, pra não cair. Elas estão girando na cadeira, <risos> igual os pião. A caminilheira falou, ó... Oh, não se mexe muito, o músico colorante não cair. A gente está girando igual os pião na cadeira. Ai, olha a cara do Enzo, cara. Mano, te reconhecendo. Uma senhora. Uma senhorinha. Ah, no salão. Não. Mas espere para o resultado. A gorda já bebendo um esquinho, tá? Um isquinho da mamãe. Olha essa taça, gente. Lindo, né? Muito maravilhosa. E o canudinho Pra não borrar a barbinha dela. Uma bicha incapacitada. Tô idosa, tô idosa. <risos> <risos> Enzo, tu parece um… Me bonito. Senhor! Tu me ajudou bonito. Sabia, Sem beleza, assim… Não, tudo bem. Vou... É, tudo bem. <risos> tô muito legal. É tá engraçado. <risos> Olha, eu não sei o que eu vou fazer depois dessa experiência, por. Eu não sei o que eu vou fazer depois dessa experiência. Porque eu nem tenho cabelo pra ficar voltando aqui toda hora. E eu vou querer voltar. Vai, Eu sabia, é viciante. Vou ter que dar um jeito, vou colar umas perucas na cabeça só pra me atingir aqui um plant! Você... Tá? Só pra vir aqui meter uma esquina <risos> louca, beber um esquinho, um da mãe. Tô indo pra segunda etapa agora, já descolorido. De começar as cores. Começar a fazer um babado. Presta atenção, presta atenção nesse rolê, gente. Artist! Artist! Artist! da gorda Passar lá os do artista Rodrigo que legal as cores olha que louco lindas cores que escolheram vai ser de tipo de 3 3 3 amando as cores Olha a gorda quase finalizada! Gente, olha essas hum. cores que eu hein? Que leveu! Gordinha, você ficou muito bonita! E que quem é isso? Olha, o artista trabalhando, ele não sorri, gente. O artista, quando ele tá trabalhando, ele não sorri. Não existe carisma no profissionalismo. Agora tá, ó. Agora, ó. O sorriso tá pulando da cara. Foi a sensação de pintar cabelo das gordas mais estranhas de São Paulo. <risos> é bom você falar que é, porque a gente é, gosta. É. <risos> foi ótimo, gente. Foi muito legal. Cara. A gente se divertiu muito, né? Foi que divertidíssimo. Legal, o meu, o meu sonho, que agora que Vamos fazer uma patinha pra finalizar? Vamos fazer foto. Qual foi a sensação de pintar as ursas? Ai, foi mara, muito bom. Foi um dia divertido, ursa, foi um momento inteiro. legal. E um momento de criação, porque as ursas são maras e criativas. Chique! A gente é estranha <risos> com tesão, né? contemporânea A gente é contemporânea! <risos> Nossa, olha lá, obesona. Modelo plus size. Gente, ela veio com a unha, combinando, como é, como é ridícula, como é ridícula, tô em choque, tô em choque. Muito. É o máximo! Incrível, gente. É o Gustavo assim, Gorda. Nossa, eu tô apaixonado. Eu sabia, eu tinha certeza que ele ia falar isso. Não, e o serviço maravilhoso, trataram a gente super bem. Realmente. Drinquinho, tipo… Sério, gente, vem aqui. Venham, vem, vem aqui. É preciso, vocês, vem. Vocês vão sair linda do rolê, ser assim, bem vem linda. Gente. E é isso, como todo vídeo, não se esqueça… Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá o um soquinho do like aí. Dá o um like aí pra gente ficar animado. As redes sociais do canal. Facebook, Instagram, canal Azulça. Sem S no final, porque a gente é da Zona Leste. <risos> e as redes pessoais nossas, Enzo Cunha. E Otávia Maciel. E é isso, gente. Nos vemos no próximo domingo, toda colorida. Uhul! Tchau!